Meu nome é Leila dos Anjos e essa é a nossa revisão de português para o quinto ano. Vamos conferir o que iremos ver na nossa aula de hoje? De gramática, nós iremos ver fonemas e letras, encontro vocálico, vogal e semivogal, encontro consonantal, onde aonde, a gente a gente, se não, se não, ao encontro de de encontro a, sobre, sobre. Nós iremos ver cedilha, acentuação e outros sinais gráficos, aspas, sílaba tônica, artigo definido e artigo definido. De ortografia, nós iremos ver gua, gui, gue, gó, Qua, que, qui, cu, li, lh, os finais ão e ão, emprego do m, n e palavras com g e j. Vamos lá! Nós vimos durante as aulas que fonemas. E letras às vezes não se combinam. Por quê? Porque os sons da fala são chamados de fonemas, e o que representa os fonemas são le as letras. A gente tem aqui, por exemplo, galinha. Galinha tem quantas letras? Ó, sete letras, mas só tem seis fonemas, que quando eu falo galinha, o NH, ele tem um único som. Então, ele tem sete letras, mas só tem seis fonemas. Casa. Casa tem quatro letras e também apresenta quatro fonemas. Casa. A gente consegue identificar o som de todas as letras. Nós vimos também que o encontro vocálico, ele acontece quando duas ou mais letras que representam vogais aparecem juntos nas palavras. Formando, né, esse encontro. Essas letras, elas podem estar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Por exemplo, oito. Quando a gente vai separar a sílaba, oito. Então, ó, está na mesma sílaba esse encontro vocálico. Mas e essa palavra aqui? Coelho. Coelho. Ó, é, tem o um encontro vocálico, mas quando a gente vai fazer a separação, estão em sílabas diferentes. Vogal e semivogal. Nós vimos que nenhuma sílaba pode haver o som de mais de uma vogal. Então, se a sílaba tem mais de uma vogal, uma vai ser vogal e a outra vai ser semivogal. Não tem como as duas serem vogal. Uma o som é mais atenuado do que a outra. Por exemplo, quando nós temos um ditongo... Vamos ter o que? O encontro de vogal, mas semivogal, ou de semivogal, mas vogal na mesma sílaba. Peixe, pei, Ó, o E ele tem um som mais forte, então é vogal. Já a letra I vai ser semivogal, e nesse caso aqui dessa palavra, ela é um ditongo, porque é o encontro de vogal, mas semivogal. Ou semivogal e vogal na mesma sílaba. Tritongo é o encontro de semivogal, mais vogal, mais semivogal na mesma sílaba. Temos aqui, ó, Uruguai. Guai. A letra, que é a vogal aqui no caso, mais forte é a letra A. Então as outras duas vão ser semivogal. Porque não tem como, em uma mesma sílaba ter mais de uma vogal e duas ou mais semivogais, só uma é vogal. Então aqui a letra A é vogal e as outras duas semivogal. E na separação silábica nós vimos que ó, o guai se encontrou e é semivogal, vogal, mais semivogal, então logo vai ser um tritongo. Já o hiato é encontro de duas vogais pronunciadas em sílabas diferentes. Violeta ó oh, tá separado essas vogais aqui, então a gente vai chamar de hiato. Nós vimos também o encontro consonantal que acontece quando duas ou mais consoantes aparecem juntas em uma palavra. Podem acontecer na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Aqui, por exemplo, atleta, atleta, ó. Oh, o encontro aqui consonantal aconteceu na mesma sílaba. Aqui outra palavra, enigma. Enigma, enigma, ó, tem um encontro consonantal, mas é em sílabas diferentes. E vimos também onde e aonde. Temos a frase aqui: ele está onde deveria estar. Na sala de leitura. Ele chegou aonde queria. Ó, esse verbo aqui, o verbo está do onde, ele não exige a preposição A. Então, ele está onde. Eu não falo ele está onde. Eu pergunto, ele está onde? Local, onde é que ele está? Então não exigiu a preposição A, então a gente usa onde. Se exigir essa preposição, a gente tem que usar onde. Por exemplo, ele chegou. Ele chegou aonde? Em que lugar? Exigiu a preposição a? A gente vai utilizar o a aqui, ó. E vai ficar aonde? A dica de saber como utilizar o onde e aonde é observar se o verbo na frase indica movimento ou não. Se estiver indicando movimento, você vai utilizar aonde. Se não estiver utilizando movimento, você vai indicar Onde? A gente e a gente. ao o exemplo. A gente gosta de estudar. Então, ó, a gente aqui significa que quem é que gosta de estudar? Nós. Nós gostamos de estudar. Então, ele tá substituindo aqui o pronome nós. Já nessa outra frase. Rodrigo é a gente da justiça. Então, essa aqui, ó. Essa palavra aqui, a gente, ele está indicando uma ação, no caso aqui é a profissão dele, ó. agente da justiça, ele faz, é ele que age, ele não está representando o um pronome nós, então tem que ser usado com A, a gente. Se não, você tem que ir ao médico, se não, não poderá tomar remédio para melhorar a gripe. Se não chover, o time de Regina vai jogar. O senão aqui, ela, essa palavra aqui está indicando o contrário. Você tem que ir ao médico. Se não for ao médico, vai acontecer o quê? Se você não for ao médico, não vai poder tomar remédio. Já esse outro aqui separado, senão, tá, é uma expressão que ela está dando uma ideia de condição, de hipótese. Se não chover, o time de Regina vai jogar. Então, aqui indica uma hipótese, uma condição e o senão junto indicam a ideia contrária. Ao encontro de, de encontro a. Ó, a frase, vamos aqui analisar. Sua presença veio ao encontro de nossos interesses. Então, a sua presença aqui, ó, ela é favorável, ela é agradável, ela é bem-vinda. Ao encontro de... Traz uma ideia positiva. Agora, olha essa outra frase. Sua presença veio de encontro a nossos interesses. Então, não está somando aqui. É uma ideia desagradável, indesejada, contrária. Então, de encontro a, é uma ideia contrária. E ao encontro de, traz uma ideia positiva, agradável. Sobre, soube. O peixe está sobre a mesa. Sobre significa em cima. A moeda está sob o tapete. Sobre quer dizer embaixo. Cedilha. Cedilha é o sinal que a gente coloca debaixo da letra C. Antes do A, O ou U. Para representar o som de dois S. Por exemplo aqui, crianças. Se a gente fosse escrever sem saber... Dessa regra da língua portuguesa, provavelmente escreveríamos com os dois S, né? Que o C se diria traz esse som pra gente: de dois S's: crianças e resoluções. Acentuação e outros sinais gráficos. Nós temos quatro aqui, que é o acento agudo, o acento circunflexo, o tio e o hífen. O acento agudo a gente indica a pronúncia aberta da vogal galáxia está poéticos, só já o acento circunflexo representa o som fechado da vogal você urgência 3 e o tio indica o som nasal da vogal botão não ó oh, parece até que tem ajuda né do nariz para a gente falar essas palavras e o hífen ele une palavras e prefixos por exemplo arco-íris ex aluno e de aspas nós vimos que as aspas são sinais de pontuação que são utilizados para realçar uma palavra que ela pode ser estrangeira pode estar representando uma ironia ou um valor afetivo e pode também ser utilizadas em trechos de, um textos, de textos ditos por outras pessoas. Por exemplo, como você é educado, jogou toda a comida no chão. Na realidade, a pessoa aqui queria dizer que essa pessoa era educada? Se a pessoa jogou a comida no chão, não. Então, está expressando aqui uma ironia. Então, a gente utiliza as aspas. O poema consegue conversar com os corações apaixonados de João Pedro. Se a gente sabe que a frase não é nossa, alguém escreveu essa frase, nós utilizamos as aspas. E nós podemos também utilizar as aspas sem estar em dupla, tá? Quando esse caso aqui acontece, a gente utiliza a frase é, de uma outra pessoa e lá dentro desse texto tem uma palavra estrangeira, ou então tem um valor afetivo, ok? E nós vimos também sílaba tônica, que sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais força. Nós temos as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As oxítonas, nós identificamos essa sílaba oxítona quando aparece ó, a tonicidade, é na última sílaba. Por exemplo, só fá. Então vai ser oxítona, que é na última sílaba. Paroxítona é na penúltima sílaba, lápis. A gente faz a contagem ó, da direita para a esquerda. Proparoxítona é quando a sílaba tônica for a antepenúltima, por exemplo, mágico. Tá vendo? Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Quando acontece isso, é proparoxítona. Artigo definido e indefinido. São que Palavras que colocamos antes dos substantivos para determiná-los ou indeterminá-los. Um pescador muito indolente vivia dormindo. Um pescador. A gente sabe quem é esse pescador? A gente não sabe. Então, no caso aqui, está utilizando um artigo indefinido. A gente está indeterminando essa pessoa. Agora, na outra frase. As moedas são de ouros. Todas as moedas são de ouro? Qualquer moeda é de ouro? Não. Se a gente está falando que as moedas são de ouro, nós sabemos quais são essas moedas. Então, nós estamos definindo esse substantivo que é moedas. E de ortografia, nós temos aqui guagu. gué, gui. A formiguinha desceu pelo tronco da pitangueira. Cascão não agua as plantas porque tem medo de água. Aí a gente viu aqui, ó, que nessas sílabas as palavras em que a letra U não é pronunciada forma um dígrafo. Por exemplo, formiguinha. O Gu forma um dígrafo porque a letra U não foi pronunciada. Formiguinha. A gente não consegue identificar U no Gui. Pitangueira. Também, ó, vai formar um dígrafo. Já nessas outras duas palavras, agou. Agou. A gente está identificando que a letra U está presente nessa palavra. Então, não forma um dígrafo. E água. Água. O gu também não vai formar um dígrafo, porque a gente consegue identificar o som da letra U nessa sílaba. Agora nós vamos ver o quá, qué, qui. Nós até já trabalhamos essa frase que foi parte de um texto, tá? que a gente viu na aula. O caracol caminhava tranquilamente a 48 horas. Ele só queria chegar ao topo da árvore quando encontrou a formiga maluquinha. Nessas frases destacadas, nós vamos tentar também identificar o dígrafo. Lembrando que para a gente identificar um dígrafo, a gente vai observar o que A letra U não vai ser pronunciada. Quando a gente vê aqui, ó, tranquilamente, a gente consegue identificar o som da letra U. Tranquilamente, então não vai formar um dígrafo. 40, 40. A gente consegue identificar a letra U, então também não vai formar um dígrafo. Queria, ó, o que o ele forma um dígrafo? Porque a letra U não é pronunciada. Queria. Queria. Maluquinha. Também vai formar um dígrafo. Porque a letra U não é pronunciada. Temos também o LI e o LH. Eu tenho algumas medalhinhas. E, outros, e outro, outro nome aqui. Julho, que é o nome de homem. E Julho, que é o mês. Dá até para a gente confundir, né? Julho. Julho, mas é aí que a gente tem que estudar a ortografia. Por quê? Porque pode confundir e na escrita a gente vê que há diferença. Então nós temos a frase aqui. A professora passou um trabalhinho, só precisariam achar em casa jornal velho para levar para a escola. Reescrevendo essa frase como é que fica? A professora passou um trabalhinho com LH. Só precisariam achar em casa um jornal velho, com LH, para levar para a escola. Agora os finais em an e ão. Aí temos duas frases aqui. Vamos ler a primeira. Os habitantes dos vilarejos desnorteados fugiram para as montanhas, rogando chuva, mas não havia prece que desse jeito na calamidade. Quando a gente lê aqui essa frase, a gente percebe que esse acontecimento foi no tempo presente ou vai acontecer ainda? Não. A gente identifica que foi no passado, que já aconteceu. Se já aconteceu, a gente, a gente utiliza ó, o A e o M no final do verbo. Na outra frase, se o sol inclinamente castigar todos os seres vivos do vilarejo, os habitantes fugirão para as montanhas para rogar por chuva. Isso aí já aconteceu, essa situação? Não. Pode acontecer. É uma possibilidade. Então, não aconteceu ainda. Nem no presente, nem no passado. Se há uma possibilidade de acontecer, vai acontecer no futuro. Então, se é no futuro, a gente utiliza o ão no verbo. E o emprego do M ou N? Nós temos aqui o M, ó. A gente utiliza o M quando, no final das palavras ou antes de P e B. Samba, sempre, quem, tambor. E o N vem antes das outras consoantes, menos antes de P e B. Então, se você identifica que o M vem no final das palavras ou antes de P e B, já sabe que o N é o contrário. Ao exemplo, mundo, morango, andar, incêndio. E as palavras com gay e J, a gente tem aqui que na realidade é um treino. Você tem que treinar, escrever, fazer leitura para conseguir identificar a diferença na hora da escrita. Aí eu selecionei algumas aqui com J: hoje, jeito, laje, giló sujeito, cerejeira, giboia, rejeição, canjica, gorjeta, traje, sarjeta, icongê, agir, coragem, gengibre, giz, tangerina, gigante, digestão, fingir, fugir, rigidez, argila, gíria, vigília, gesto e dirigir. A gente identifica aqui que é uma semelhança muito grande dá para a gente se confundir. Então é a prática que vai fazer com que a gente não erre, tá bom? E é essa a nossa revisão. Desejo para vocês bons estudos.